Além de ativar o sininho das notificações, assim quando sair um novo vídeo, com dicas e sacadas, para melhorar suas ereções e turbinar seus relacionamentos amorosos. Você será o primeiro a saber. E caso queira conhecer o um método, natural e comprovado, que vai te guiar passo a passo, no combate à impotência. Eliminando as causas e devolvendo relacionamentos felizes e prazerosos. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá e confere, ok? Talvez você não saiba mas, a impotência sexual não é uma doença, é um sintoma. Essa afirmação de Manuel Giron Francisco, do Serviço de Urologia do Hospital Universitário La Paz em Madrid. Sua observação é descaracterizado um transtorno psíquico passa a ser um sintoma de uma deficiência de vasos e nervos responsáveis pela ereção ele enfatiza que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas da disfunção erétil vamos às cinco principais causas 1 um, as psicológicas nestes casos o pênis não apresenta qualquer alteração física no entanto, doenças como a ansiedade, às vezes causada pelo medo de não conseguir uma ereção ou não conseguir agradar as mulheres. Também depressão, problemas com o casal e até mesmo estresse, podem afetar o ato sexual. Outras causas psicológicas como preocupação excessiva no trabalho, problemas sociais ou familiares, desviam a atenção necessária para o ato sexual. A fadiga, perda de apetite, falta de exercício, insônia ou fracasso no trabalho também desequilibram os reflexos sexuais. 2. Causas vasculares. Quando o pênis não pode acumular o sangue necessário para uma ereção. Geralmente porque não chega em quantidade suficiente. Fumar, pressão alta, diabetes, algumas doenças cardíacas e aumento dos níveis de colesterol no sangue, podem causar distúrbios vasculares, que dificultam a ereção. 3. Causas neurológicas. Nestes casos, há uma interrupção na transferência de mensagens do cérebro para o pênis, porque há uma lesão nos nervos envolvidos. Isso pode ocorrer com lesões na medula espinhal, esclerose múltipla ou após alguns procedimentos cirúrgicos na pelve. 4 – Causas hormonais. Elas são geralmente devido a uma falta de hormônios sexuais masculinos, que diminuem e precisam ser repostos com a chegada da idade. 5 – Causas farmacológicas. Existem vários remédios que têm como efeito colateral diminuir a capacidade de ter uma ereção. Entre eles estão algumas drogas para tratar hipertensão, doenças cardíacas e transtornos psiquiátricos. Sintomas O principal sintoma da disfunção erétil é uma mudança na qualidade da ereção, tanto em termos de rigidez, quanto na capacidade de manter uma ereção. Se a impotência é causada por causas físicas, um dos principais indicadores é a incapacidade de ter ou manter uma ereção ao acordar pela manhã. Se origina de causas psicológicas, a disfunção geralmente ocorre durante um período de tempo específico, desde que a situação de estresse perdure, por exemplo. Se persistir por mais de três meses, o paciente deve procurar um urologista especializado em andrologia. Qual é o papel do homem diante desse quadro? Primeiramente não cair em desânimo, a pessoa diagnosticada com impotência ou disfunção erétil deve tomar medidas pessoais para ajudar a superar essa condição com sucesso. Prepare-se psicologicamente e mentalize, que a partir deste momento você deixará de ser impotente. Converse com seu cônjuge sobre problemas emocionais. Fique em boas condições físicas e com um peso normal. Foque na prevenção. A principal medida que os homens devem tomar para evitar, o aparecimento da disfunção erétil, é a modificação do estilo de vida para evitar quaisquer hábitos, que impactam negativamente as artérias e veias, como fumo, álcool e gorduras saturadas, vida sedentária e estresse. Bom, eu espero que você consiga identificar. As principais causas da disfunção. E caso queira conhecer um método natural e comprovado, que vai te guiar passo a passo, no combate à impotência. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo. Clica lá e confere, ok? Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. E ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para aumentar suas ereções e turbinar seus relacionamentos, você será o primeiro a saber.